Bem-vindos ao Budog Nerd. A gente vai conferir a série WandaVision E aqui no Budog Nerd vai rolar uma análise com spoilers dessa série Fica ligado aí! Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E essa série aqui, ela vai contar a história da Wanda e do Visão, depois de tudo aquilo que aconteceu no filme Vingadores, então a gente vai ver a vida perfeita deles rolando ali no subúrbio. É, e é uma série que ela é muito bem pensada, né? Ela é, acho que nos surpreende ali do começo ao fim, né? Cada detalhe é muito bem pensado. E eu vou dizer assim, cada episódio traz um conceito e uma ideia muito diferente. Então, cada episódio ali nos surpreende de alguma maneira, né? Seja pelo ano, representado pela maneira como a narrativa é apresentada a cada episódio e, assim, os últimos episódios fecham a série com uma cara bem Marvel. É, a série, ela começa ali com uma, uma pegada até que surpreendeu bastante gente, né? Ela tem um tom ali meio de uma, uma comédia ali, meio passado nos anos 50, 60, bem diferente de algo que a gente estaria imaginando da Marvel, né? E aí a gente já começa a criar milhões de teorias ali sobre o que que vai acontecer, né? Que cada um de nós já vinha com uma expectativa, a gente sabia o que que tinha acontecido, por exemplo, com visão ali no Guerra Infinita, lá no filme do Vingadores, e aí a gente traz essas teorias agora pra essa série. E é aí que a gente começa a pensar assim na dimensão desse sofrimento da Wanda, o que que tá rolando, como é que ela tá usando esse poder pra recriar a realidade dela, pra uma maneira que ela quer que esteja acontecendo, né? É, eu vou dizer assim, até o próprio nome da série já dava algumas pistas ali. O WandaVision a gente já imaginava que seria muito mostrando ali como é que tinha sido a vida ou pelo menos a realidade imaginada pela Wanda depois dos eventos ali do Vingadores Guerra Infinita e do Ultimato, né? Mas o WandaVision também nos lembra alguma coisa como Wanda's Vision, né? A visão da Wanda, então a gente já tinha alguma pista do que, que poderia ser essa série. Inclusive aquela cidade ali da série nos lembra muito a cidade do show de Truman. Então pra quem assistiu o filme sabe do que a gente tá falando, a referência que aparece ali também. É, e aí conforme os episódios vão passando a gente vai tendo saltos temporais a cada episódio, né? E a cada episódio então a gente vai tendo referências diferentes ali, tanto de HQs, filmes e séries, em cada momento diferente, mostrando referências diferentes também. E o engraçado assim é que quando a gente começa a assistir a série, a gente olha os primeiros episódios e pensa como é que essa série vai se encaixar em todo o universo cinematográfico da Marvel. Por ser si tão diferente. Ela começa ali com uns. como se fosse um sitcom ali, meio em preto e branco, todo passado ali nos anos 50, 60, com algo totalmente diferente que a gente não tava esperando para uma produção da Marvel, né? Mas aí, conforme os episódios vão passando, principalmente os episódios finais ali da série, aí tudo vai começando a se encaixar e aí sim começa a ficar uma série. Com a pegada da Marvel Nossa, e o que é aquele episódio ali que aparece toda a parte de origem da Feiticeira Escarlate Meu Deus do céu, assim, pra mim, um dos melhores episódios com certeza dessa série É, a gente começa a entender como que aquilo ali vai se encaixar de alguma forma à nova fase da Marvel nos cinemas E nessa série que a gente acompanha o luto dela, então toda a perda ali do visão, o sofrimento E a maneira como ela usa a fantasia pra recriar toda a realidade e fugir da realidade mesmo Ela cria uma nova realidade e assim, tudo isso é muito amplificado pelos poderes que ela tem É, nessa né? nova realidade é a maneira que ela tem pra lidar com toda essa dor Mas ela causa muito sofrimento pra todo mundo que tá em volta, né? Mas pra ela isso acaba sendo até irrelevante Que é a maneira que ela tem pra lidar com essa dor da perda do amor da vida dela Mas assim, é uma linha tênue Entre ela se tornar uma grande vilã ou ela continuar sendo uma heroína E por sorte, no final a gente viu que ela consegue se conectar de novo com a realidade E consegue botar a cabeça no lugar Mas ali a linha ficou bem... Entendo, né? E ver a Wanda alterando ali a realidade deixa a gente curioso também para ver como que a história dela agora, que ela tá poderosíssima, vai se encaixar com a nova fase da Marvel principalmente como que vai ser isso agora no filme do Doutor Estranho 2, né? Porque a gente não tem uma referência direta ao Doutor Estranho ele não aparece aqui, tinha uma expectativa muito grande da galera que o Doutor Estranho fosse aparecer nessa série agora, mas tem a frase da Agatha dizendo que o poder da Wanda aqui, como feiticeira escarlate, supera o Poder do Mago Supremo, né? Então eu fiquei muito curioso para ver como é que isso vai ser agora no Doutor Estranho. A Elizabeth Olsen tá incrível. Aqui a gente vê cenas bem profundas de sofrimento, de dor. Mas ela também tá muito bem em todas as cenas de comédia, as partes mais cômicas. Então a gente consegue ver umas facetas bem diversas dessa atriz. Ela consegue transitar muito bem por esses momentos mais leves e momentos de muita intensidade. Até algo bem diferente do que a gente tinha visto nos filmes da Marvel. Aqui a direção dá muito mais espaço para ela trabalhar essas diferentes camadas. né? Eu tô curioso para ver como vai ser agora que a gente vê que ela tem muito mais potencial para mostrar esse trabalho nas próximas produções. Né? É, e o Paul Betten acho que consegue cativar todo mundo, mesmo fazendo o um, um visão, que é um personagem que ele não emite tanta emoção, mas a gente sente o carisma dele, então a gente compra muito personagem. E a Catherine Han acabou se destacando aqui, até principalmente nos últimos episódios ali, ela que faz a vizinha meio enxerida ali da Wanda, e aí ela se mostra como uma bruxa poderosa que faz a Wanda e tal, passada e sentir emoções diferentes. Ela, por ser uma atriz muito carismática, ela passou ali uma imagem de uma personagem poderosa e com bastante peso agora pra esse final da série, né? Eu gostei bastante do trabalho dela também. É, e o diretor Matt Checkman aqui, ele realmente consegue trazer uma pegada com completamente diferente de tudo aquilo que a gente pensa em Marvel. Conseguiu amarrar muito bem essa história e conseguiu a cada episódio inovar muito na maneira de contar essa narrativa. E ainda assim, depois de assistir os nove episódios, a gente sai com a sensação que essa é uma série da Marvel mesmo. É, e a fotografia, assim, a cada episódio, consegue mostrar todo avanço temporal e eu vou te dizer que é algo difícil de fazer. Realmente construir todo um ambiente, toda a parte temporal de cada cena realmente tá muito incrível e os efeitos especiais eles estão bons né considerando que essa é uma série, tem um orçamento alto, mas não é um orçamento tão alto quanto um filme da Marvel ali nos cinemas um blockbuster, mas é uma série muito boa, bem trabalhada nesse aspecto também né? então essa é uma série para quem quer saber um pouco mais sobre a história da Feiticeira Escarlate saber como ela lidou com o impacto da morte do Visão ali depois do filme dos Vingadores e também como uma ponte para quem quer saber como que vai ser o início do universo cinematográfico da Marvel agora nessa nova fase nos cinemas, né? então a nossa nota pro